E aí galera, beleza? Dragão aqui na área, desta vez fazendo um resumo do que será o dia de domingo, o ZSR. Vamos começar o cabaré junto com esses meus amigos aqui, ó, o Timatei, o Magno e o Mortal. Olá, gente. E aí, isso o Magno aqui. eu Fala aí, seu Vamos começar essa, ah, aqui esse cabaré matei. logo, para editar logo o serviço, porque eu tenho muita coisa para editar. Pronto, galera, aí, Paulo, primeira etapa, aí. aleatório como é deveria ser. <risos> e O mapa vai começar agora com SMG. Ou seja, eles escolheram as melhores SMG que eles têm em mãos e vão disputar agora a sua pontuação com SMG. Eu vou botar o gráfico no máximo para ter uma perda de desempenho, mas não me cheguei muito. <risos> Pronto, quem assistiu o vídeo sabe qual é a melhor estratégia aqui, eu vou ficar quieto. Hum. <risos> e eu coloquei dois amigos espanhóis, o Lion e o Alisson, eles são da Sentinel, o, o, grupo do irmão do, o clã do irmão do OG. São quase um, um, um clã irmão da Demos. Então eles vão tentar também fazer a sua classificação. Mas é um Mago de só. Acredito! Mago, tem muita sorte, Mago. Dei sorte. Eu matei o mortal Cadê eu te apareci logo. Log... Ah, vale, tem um soldado hostil ao norte da sua posição atual. Ah! <risos> é, pá. Vamos, <risos> Oh! oh. oh, oh. Nossa, que Nossa. Ele tá gravou. Long kill. Foi kill. Meu Estou ouvindo o chill. Olha o que é essa aqui. Olha o cara nas costas aí, pô! Os caras nas costas aí! <risos> Magno! Tem só a cara, doido! Olha caralho! o cara nas é aí! Ah, o cara quero saber se é aqui que tá... <risos> <risos> é aqui que tá rolando altas surubas! <risos> Eu vou buscar você Mas aí. O que tá rolando? O oh. que, que tá rolando alta flutaria? A Existe? minha, velho, que tava melhor oh. que que desse cara aí. Então, me saber também. Ah, velho. na frente, Ah, né? não vale, velho. É Nossa, olha esse cara, mano. Alto negro ali. Oh. Alcança só cansaço aqui. Não derrubou, velho. Pato nada, velho. Tenho... Tô teimando, certo. Lá e Thunder, Thunder, Thunder, quer? É? Oh! oh! <risos> Devia you... oh, so ter Só eu, tô de AKS, resta tudo de. Deve uh, tô... oh. Ah, mortal oh, de sorte! Parece oh, ah, que a a faca, velho. Não dá, velho. Um mortal de sorte, meu Deus do céu. Parece uh, que a a barriga, ah, Não, mas não, não trava joguinho. Olha ah, esse bec... ping. cg Beleza. ping. Cadê o meu palpo? Os caras só soltei dragão, nossa. Os Os caras ajudando ali. O cara só soltei dragão. Tá ali dentro. Vai morrer já. O cara, cara tá dragão. Ah, velho. <risos> Esse gráfico me atrapalha demais, velho. O cara nasce aqui Bom também Puta merda Respaw lindo oh. oh. Arra ah, leg! Que pra matar do chão Double kill Double kill Calma, Ai tô caralho, indo. toma! <risos> caralho! Ei irmão, eu tô de hacks, Ah, tô sei. De hacks. <risos> eu tô de kill <risos> Agora fudeu, acabou a bala. I'll take that. Ai! Perceu tanto de tiro no cara, o cara não deitou ainda. Puta merda. Sai de novo. ele teleportou, a caixa, eu a... fui Sim. correndo atrás dele pra matar o ele, o cara nasceu do lado, e o cara nasceu do lado, vem. Derrudei. bem. o cara nasceu do lado, mano. Que cachorro. Acabou aqui, ah. Acabou ah, a munição. velho, que mentira, que tu sobreviveu, velho. Ainda tem cara com vector aqui, tá pegando a munição que eu vejo aí. <risos> que tá o leg. Porra! Olha o cara nas costas Ó, Ah, o cara nas <gasps> suas costas aí. Vai! sai. Vai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! se e aí mano, como é que você não morreu, velho? Eu sou imorrível. É? Double kill! É mesmo? Drito. É nada. Eu quero bala. vou pegar logo essa velha aqui. Como <risos> é essa velha que o tá... tá, tá? Ó, tá no cash. Essa velha que o tá no cash, que bagulho? Olha que as suas fotos. Tá banhada no cash, rapaz. Ah, tá é banhada no que... cash. <risos> vou pegar essa bosta aqui Aff, mano, toda hora esse... Esse live aparece quando eu tô tomeado Eu vou morrer agora Você tá melado? Ah, minha porra. Melado. Pai do céu. Ah, velho, o lag não deixa jogar, velho Porra Ah Caramba ah, Vem buscar, <risos> vem buscar, vem buscar Vem buscar Pera aí, que alguém já me enganou eu queria alguém jogar de dia que é eu tinha, mano. Eles... Seria Chegado no bar. Triple kill! Oi! <risos> Esquece da dragoazinha não. Esquece de mim que eu tô aqui na área, não. Você esqueceu? Você foi eu me buscar? Boi, você esqueceu que eu ia. Ah, velho. Vocês tão muito campo, é vocês. <sus> Para, Nossa, e... no galera. <risos> Ah, vai se mano. Entendeu o cara esplanhar. lá na minha frente na frente. Vai chegar. Minha... Me acertando essa mina tentando me coronhar Uts. Nossa, acabou a munição. Ah. Vou enfrentar o cara sem bala. Putz. É oh, oh, oh, os caras só lá em cima, velho. Ah, ah. Eita! Tem um assassino de credo aqui. É não, João. Não vale, Esse moleque. Não vale, 160 de ping, velho. O cara tá aqui. O que é Não Morre não, velho. Para as Agora que eu lembrei da Tá, toma. o cara nasceu do meu lado, velho. PARU! três E eu não atirando, não! Vai, vai, vai, vai! Olha o cara passou aqui! <laughs> <laughs> <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> Double kill! <hums> Olha o cara só os aí, ó. O cara aí, é. o cara, é. cara aí, o cara aí, pô. O cara aí. Ai! É. Eu falei, falei, eu falei, eu falei, falei. Triple kill. Amei. I mean, sai. Ah, que isso, né? Carregando. Ah, puta merda. Vamos papar né? Oh. Okay. Oh. Ah, fazer. Tá o Ah, mais um. Puta merda. Aí valeu a do cara aí. Na coroa ainda. Aí, ó. Já tava tomando tirar neutralized. Arm! me! Ah, é é. o né? ah, é. tá... tá ah, ah, que é também o que é o que tá. o que é o que velho, o que é que é velho. que <risos> Tá muito saliente. Eu quero bala, quero I'll bala. Take quero that. bala, quero bala. Ah, nem mano. Falou. Se <risos> eu trocar tiro com alguém, justamente atrás aparece outro. <risos> Apareceu dá não. Oh. Merda. Ah, merda velho. Vai da merda, vai da merda O tem que ir Ae! Caramba, mano Putarei, viu? Calma, vou papar também, é sabendo. né? Eles se destiram na Cara, é lixo, velho Não, foda eu trocar tiro com alguém, tem um lá não sei onde campeirando ali, atirando, alvejando ali, não sei da onde. Ah, velho, que mentira. Que mentira, velho, que porra de leque, filho da puta. <risos> puta mesmo. A o mortal teleportando aqui. Ah lá, velho, <risos> Acho que não é eu não, velho, acho que foi é você, dragão. Ah, foda, mano. É você que teleporta pra mim, pô, não sou eu que teleporto não. Se eu ah, teleportasse, é você, é é eu... você está aí, Se eu teleportasse junto, você tá Eu tô Eu tô teleportando aqui nele. Caramba. Tem que pegar um desses pontos aí pô, tipo, que você O Chico que matou o dragão, de papo. <risos> Ah, velho, é pra aí, velho. Se for jogar com lag é uma. Cadê O LEGO é uma é delícia, é. né? Jogar com o lag, jogar com a arma, tudo a... minha sorte, eu já tenho uma manhã De jogar tá lagado. Só. Mas outra pessoa no meu lugar tava fudido. Double kill. <risos> Caralho! Caralho! Porra, uh, filho da puta! Caralho! Caralho! É, três e atirando em mim! E três vai. atirando ah, em mim! Ah, mano, toda hora. Não posso matar, um já aparece outro. Isso deve estar com dois espectros baixo dele, viu? toma um tiro e não morre. Já. Está com dois espectros. Ah, tá. Eu poder. eu oh. cool. Ah, é foda isso, olha lá. Olha lá, olha lá. kill. dá não, eu vou morrer toda hora. shot. Assim medo, depois piora. Uh. Aí O cara no mortal ali Tem um cara ali toda hora, bom Tem outro aqui na minha frente com minha parede, gente Tem uns caras que aí, né aí, Tem uns né? caras que não vão fazer um ponto aqui O coronado rolando, falou? Pois é Tá foda aí Olha lá Cara, não sai daquele canto ali, mano. E agora acabou a munição, vou ter que estar de burro. Alec! Miseria, ele teleportou. Ai, ai. Ele teleportou. Eu nem vou morrer pra esse cara. <risos> Ah velho, muito ruim jogar assim. Eu não posso trocar muito tempo. Posso... Se eu trocar pira muito tempo, me foda. Olha o long shot aí. Ah, mano, vai se ferrar com essa porra. Na moral. Tipo. Yeah. Lá é Double kill! <laughs> Next! Tu <laughs> deu coroa em mim um hein? Né? Pois é, cara, Mas ele só faz, hein? Deixa o cara me dar, velho. Triple kill! Mentira! Flacou é, mesmo, coisa, velho! Vai ajudar o... Hum, cara! Ah, pelo amor de Deus, né? ah, Vai sair nunca ah, dele. É, ruim de sair. Que mentira, velho. Como é que pode? Não pode. Eu vou até vazar. O barato é louco. Acabou! Caralho! Meu... Agora essa eu caguei, viu? Pago quase ficou com medo de mim, hum. errou tudo. Medo nada, até o sei aqui na minha frente. O cara ali não Já tem um... Tiro, um. tiro, Zé, tiro, eu Zé! Não posso, atirar, <risos> não posso trocar tiro com ninguém aqui. Vem tiro todo lá. O cara nasce no mesmo lugar duas oh. vezes. Isso Parece que a sala tá lotada, meu irmão Tá pra tomando É justamente isso que eu tô observando ele É porque, pô, ah, eu mano, chamei dois jogadores morre. que eles são experientes, pô Aí. Esses jogadores, eles são experientes, pô Eles vão sempre trocar tiro quando você começar a trocar tiro velho Aí você tem que Alô? ficar ligado Que o nível da sala tá alto O nível da sala tá de canto, só isso Olha lá, ó. Ah, que mentira. Tem uma... não tem uma vez que eu passo ali que não tem campo ali, velho. Vai ficar caído meia hora, aí no chão. o seu lagarto que eu Eu não vi! Que merda! <risos> eu da puta. Eu tava caído no canto aqui, eu não vi. só tava observando lá. Sai Sim. da parede! Filha da mão O cara aqui dentro, mano. O cara aqui Ah, que mentira! <risos> tu, tu simplesmente apareceu na hora que eu fui inventar de matar um cara ali, velho. <risos> É me papa não, João. <risos> cara, aí tá foda. Foda. Eu mais que essa dureza de tiver aqui Opa aqui. Opa! Safadiou aí, vai matar o cara primeiro, velho. Ah. o cara deu um, uma coroa na parede Conseguiu queria... me acertar, tá? Show, hein? O outro ali queria oh. me coronhar também. Fim né? mais perto. Oh, isso é danaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Eu morri, véi. Só a sorte kill. é que minha arma vara. Oh, caramba. Oh. Oh. Triple kill. Ah, nem não. Não. não não era só você atirando. Sim, só o cara foi tirado ali pela... ali era só eu, eu e um, um é do C, C, outro kill. do lado ali, ó, direito é tão massa como o cara vem correndo em reta assim, né, velho? Ah, mano, é tão massa que você tá trocando tiro com alguém, aparece alguém lá do além, tirando também, agora é. né? Cheguei! Cheguei! Oh, puta merda Beleza, meu! Tô estirando aí, ah. cara. Aaaaaaah! O que velho? Putz! Né? É uma hora que tem um vagabundo campeiro. Só pra ser papado, falou! Ai, fudeu! Eu não vi essa porra, aparenta. O gráfico no máximo é foda, velho, não vejo não. rolou também pra cima nisso. De... Ah, isso é cagado demais. Corre. Me roubaram, me roubaram, me roubaram, me roubaram. Ah. Oh. Ah. Oh, Toma seus potas! Vamos para a próxima etapa, equipa aí um AR, é. AR agora, viu?